Eu moro só eu com minhas filhas, três filhas, só eu, as três. Ai, não tenho, não tenho palavra, para, isso, para falar sobre essa casa. É um empreendimento que vai contemplar, vai beneficiar em torno de 15 mil pessoas, são 3 mil famílias que vão ocupar esse empreendimento. Né, e com certeza é um empreendimento que vai trazer uma nova condição, tanto para, para a cidade quanto para a sociedade, está contando com rede de água, de esgoto, com saneamento. Condições de drenagem, certamente é um empreendimento que vai beneficiar muito a sociedade. É um investimento do governo federal de em torno de, de 662 milhões de reais, que está trazendo aí uma nova condição para essa população que está tá sendo presenteada aí com essas casas. Eu vou pagar uma coisa que é para mim, entendeu? Então eu não tenho. Eu ixi, só posso agradecer mesmo a Deus, só, só agradecer e pronto. Minha casa é minha, agora pronto.